Não paro de me aventurar A emoção de batalhar Assim eu vou me divertir Falem mal, não tô nem aí I can't get no satisfaction Desafios vêm pra me enfrentar Ninguém nunca vai me impedir de voar Todo o meu que Sinto explodir Vou lutar Vamos lá vencer Não é possível nada me parar O meu poder de luta vai mostrar Que vou vencer Você vai ver Só é preciso avançar Agora todos vão se assustar Qualquer limite posso ultrapassar Nada temer Eu posso crer é impossível me vencer. Aqui é atrás com um bolso vazio, Senhor Senhor, não pode me deter. Ninguém nunca vai me impedir de voar. Todo o meu que sinto explodir, vou lutar.